Oi gente, eu sou a nossa avó e eu vim aqui apresentar para vocês os nossos filhotes. É isso aí, filhotes meu e de vocês, micropigmentadores. Os três passos fundamentais para que a gente tenha um procedimento de excelência. Eu preciso muito que a cicatrização é, se conclua e me proponha um resultado fiel, possivelmente sem retoque. Sem nenhuma inflamação, sem casca grossa. E por isso a gente chegou numa formulação fantástica que vocês vão amar. Inicialmente temos o AS Clean que é a espuma de limpeza, de higienização, ela tem uma alta concentração de extrato de própolis, e isso proporciona o que? Uma sepsia da pele, ela tem uma ação antibactericida, anti-inflamatório, né? quem conhece o, pró, o própolis sabe, e ele vai ajudar para que essa, esse processo de cicatrização aconteça muito mais tranquilo. Depois dele, a gente tem o passo 2, que é o deslizante com o nome de AS Magic Slider, que é um deslizante mágico. E a magia dele, sabe do que que vem? Do extrato de jambu e óleo de cravo. Ele proporciona uma ação analgésica. Então, para a gente que tem a proibição pela Anvisa de usar o anestésico, agora a gente tem a solução aqui amortece mesmo e aí por último passo 3 é o restaurador dérmico que a sua cliente vai levar para casa então quem não quer um procedimento sem retoque né? eu quero então pensando nisso aqui tem um hidratante com ação restauradora ele vai fazer com que a micropigmentação que a tinta fixe na sua pele muito mais rápido beneficiando assim o resultado final do nosso trabalho. E como vocês todos me conhecem, sabe que eu não minto, né? Então isso aqui é uma verdade, é pra mim, é pra você micropigmentador que quer trabalhar com um produto de confiança.